Glória a Ti, Senhor, toda graça.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 e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia no território de Zabulon e Neftali. E assim para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz E para os que viviam na região escura da morte Brilhou uma luz Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais... Jesus viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino,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 Estamos no tempo comum Que é o tempo em que Jesus Trilha o caminho Pregando o Evangelho Encontrando-se com as pessoas Realizando sinais No dia a dia de Jesus Ele vai se revelando E hoje nós somos transportados Para o início da vida pública do Senhor Quando Ele anuncia o seu reino quando ele chama os seus primeiros seguidores quando ele se apresenta como luz para toda a humanidade Jesus retoma um trecho de Isaías aquele mesmo que foi lido na véspera do Natal ele diz que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 é a luz do mundo. Sem luz não enxergaríamos. Se você for tirar uma foto, capturar alguma imagem, você precisa de luz para que ela seja de qualidade. Precisamos da luz de Deus para enxergar a realidade na sua transparência, na verdade. Como ela é de fato e não da forma como nós queremos que seja. Nós estamos vivendo um tempo chamado pós-verdade. Sabe o que é isso? Quando a sociedade, já não querendo mais se deparar com algumas coisas com as quais não concorda, cria a sua verdade, cada pessoa dentro da sua bolha, ou seja, daquilo que é um conjunto não é, de, de crenças, valores, sejam eles quais forem, não é? Cria uma visão de mundo e estabelece aquilo como sendo verdade. E as redes sociais vêm reforçar isso. Nós temos aqui uma assembleia jovem e vocês sabem muito bem os mecanismos das redes hoje em dia de fornecer às pessoas a verdade que elas querem ouvir. Jesus é a luz do mundo e Ele nos Permite enxergar a realidade com o olhar dEle. Ele também traz alegria. Não é alegria da euforia simplesmente, do entusiasmo passageiro. É alegria que brota de um coração que tem fé. De um coração que crê. É alegria que persiste mesmo em meio às provações. A alegria do Senhor. Jesus, ele promete, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E hoje, nós vemos que na palavra do Senhor, no seu ensinamento, a luz está intimamente associada à vida. Assim como nós também costumamos dizer que quando uma criança nasce, ela vem à luz, a sua mãe dá a luz a ela. Às vezes pode nos parecer que é mais confortável ficar num útero escuro, quentinho e acomodado, tal como uma criança, não é que está dentro de sua mãe, do que vir a este mundo num parto e enxergar conforme a luz de Cristo. A criança quando vem ao mundo, é claro que ela experimenta o desconforto, a própria luz né, que atinge os seus olhos, de certa forma traz um incômodo, é uma nova realidade, mas também se descortina diante dela todo um projeto de Deus, todo um caminho a ser feito, então nós não podemos querer ficar no nosso mundinho, às vezes muito confortável, mas muito pequeno também, olhando somente para nós mesmos e as nossas necessidades. É preciso que haja um parto, e ainda que ele seja doloroso, e o parto não é apenas doloroso para a mãe, é também para a criança. E nós estamos falando de um parto que é conversão. Jesus hoje diz... Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo Converter-se é mudar de mentalidade Conforme o Evangelho Converter-se é deixar alguns hábitos passados E permitir que o novo homem, a nova mulher nasçam em nós Converter-se é também desprender-se E Jesus hoje vai chamar os seus primeiros seguidores, e eles precisam deixar as redes, e até mesmo o seu pai, no caso dos dois últimos hoje citados. Deixar as redes é a forma como aqueles pescadores viviam. Jesus, ao chamá-los para ser pescadores de homens, de gente, está chamando-os para uma nova realidade. Eles precisam se desprender daquelas redes que até então os limitava. Quando ele chama os outros dois apóstolos em seguida, eles se desprendem de seu pai. E aqui a palavra não está falando propriamente é do pai enquanto aquele a quem se deve honrar, porque isso é mandamento, não é? mas é de uma realidade passada a qual se está preso. O Pai era aquele que transmitia e transmite não é toda uma tradição. Jesus não está dizendo que isso deva ser jogado fora, não é? Mas Ele está dizendo que é preciso olhar para frente. No caso aqui, Ele está falando para pessoas que estavam no judaísmo, dentro de toda uma tradição religiosa, e agora ele mostra o seu reino, ele mostra que ele é Deus que veio ao mundo. E assim nasce o cristianismo, então é um desprendimento de tudo aquilo que veio antes para o novo de Jesus Cristo. E nós vemos que o Senhor vem a esse mundo para salvá-lo. Mas ele não transforma o mundo de uma hora para outra num estralar de dedos, embora ele possa isso. Ele não faz isso num passe de mágica. Ele quer contar com a colaboração de pessoas. Por isso que ele quer agora precisar de muitos e ele chama essas pessoas para anunciar. Mas elas precisam primeiro se converter para que então possam atrair muitas pessoas, pescar a muitos para Deus. Não basta você querer converter alguém na marra, isso não funciona. É preciso que a conversão esteja presente na tua vida, não só nos seus discursos, porque o mundo está muito cansado de discursos. Discursos que às vezes podem inflamar, mover as pessoas, não é? Mas depois se dissolve quando falta realmente a vivência. O mundo precisa de testemunho. Então, testemunho de pessoas que se deixaram transformar por Cristo, que falam dEle, mas cuja vida também revela a Ele. E é por isso que depois de uma conversão, se abre um caminho para que muitos também se voltem para Cristo. E a conversão não pode ser apenas algo no âmbito pessoal. É claro que a conversão está relacionada aos meus hábitos, coisas que eu permito que vão se transformando à luz de Cristo. Mas a conversão não pode ser vista como um caminho isolado do mundo no qual eu me encontro. Existe também a conversão comunitária. Quando eu me converto, não basta eu apenas pensar na minha própria salvação, eu preciso também me converter dentro da realidade na qual eu me encontro, com as pessoas que estão comigo. Então isso também supõe o converter-se nas relações dentro de uma igreja e daquela primeira comunidade da qual eu participo, que é a minha família. E a conversão tem que ser também social. Então não basta eu me relacionar com Deus apenas com as minhas preces, querendo as promessas dEle para a minha vida, e colocando tudo em Deus diante desta luz que é o Senhor, com os meus projetos apenas. Né? Deus tem um projeto para todas as pessoas, e eu participo desse plano de amor. Então, a conversão social é olhar também para o outro, que é como eu, alguém que está a caminho, alguém por quem eu tenho que ter compaixão, com quem eu tenho que me importar. Não pense, meu amado irmão e irmã, que basta que você busque uma santidade, não é, dentro de uma bolha, então, vou me afastar de tudo e de todos agora para que eu seja santo. Não, a santidade se faz no caminho, justamente nas relações com as pessoas, nas escolhas que eu faço, na forma como me posiciono. E a comunidade, a forma como eu convivo, mostra para qual caminho estou andando. Se é um caminho Apenas né, de individualismo, da autorrealização, ou se é um caminho da realização que Deus realmente quer na minha vida e que vai contagiar outras pessoas. E é por isso que Paulo hoje na segunda leitura vai falar para a comunidade de Corintos. Ele escreve uma carta para essas pessoas que ele havia formado na fé. E ele fica sabendo, por meio de alguns membros dessa comunidade, que a comunidade agora está rachando ao meio. As divisões, as discórdias tomaram conta daquele povo. A ponto de alguns dizerem assim, eu sou de Paulo, porque se identificavam com ele. Outras pessoas se afeiçoavam a um outro pregador, que era Apolo. Apolo. Outros ainda preferiam Cefas, que é Pedro E a comunidade começa a criar grupinhos Grupinhos até mesmo que querem a salvação Mas que estão cada vez mais distantes uns dos outros E portanto estão se distanciando do Cristo Paulo vai falar a esta comunidade Que era repleta de dons do Espírito Santo mas também uma comunidade muito vaidosa, com pessoas muito teimosas. Ele fala da necessidade de buscar a unidade. Ele não fala para que as pessoas se revistam da uniformidade. O que é uniformidade? É todo mundo igualzinho, no mesmo padrão. Não, ele fala de unidade. Unidade. Deus é uno. E as três pessoas da Santíssima Trindade que formam o único Deus, formam esta unidade. Então, a Santíssima Trindade é para nós espelho e exemplo. As outras pessoas são canais, inspirações e podem ser até referências, mas não podem estar acima de Cristo. Quando nós colocamos pessoas à frente de Cristo, estamos nutrindo idolatria. E seja quem for, pode ser um líder político, pode ser um líder religioso, pode ser um influencer, não é? Pode ser um artista, quem for. Se eu coloco esta pessoa à minha frente como a verdade absoluta ou pelo menos a verdade com a qual eu me identifico, não é? E a única verdade que eu sustento e defendo eu estou deixando de lado a Cristo que é a verdade. E a verdade de Cristo vai nos desafiar, mas também vai nos iluminar. Porque quando eu enxergo com o olhar de Cristo, eu sou liberto por Ele. E eu sou guiado por Ele. É por isso que Paulo vai falar hoje de uma conversão que vai além daquela de um caminho Estritamente pessoal, é um caminho também com outras pessoas. E assim que nós caminhamos como igreja. E assim que nós também devemos caminhar como sociedade, como o único povo de Deus. Tendo Deus como único na nossa vida. Irmãos e irmãs, não seremos iguais. E louvado seja Deus por isso. Quanto mais eu me deparo com pessoas diferentes, mais eu vejo a riqueza que existe nisso, porque essas pessoas podem me ajudar a ver as coisas de um ângulo diferente que talvez eu não enxergue. É claro que Cristo é a luz verdadeira e é Ele que nos faz ver o que é plano de Deus. Mas quando eu tenho a capacidade também de me relacionar com as pessoas à luz do Evangelho, eu começo a ver que Deus me fala através de tantos, através dos acontecimentos, através da igreja e principalmente através do evangelho que nos dá a alegria de viver, que nos apresenta o reino que é o próprio agir de Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem nós queremos seguir. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.